No 3, hein? vem pular, hein? 1, 2, 3 e vai! Cadê o gringo? É isso aí, o passeio agora passou a 150 reais aí, ó. 150 reais. É o passeio de barco em Arraial do Cabo, beleza? Simbora. Fala galera, muito bom dia, eu sou o Pedro da parte do Arraial, tô aqui em Arraial do Cabo, fazendo um passeio de barco, olha só semana passada semana passada não, não semana né hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira na segunda-feira a gente fez um passeio, na segunda foi isso mesmo, na terça-feira a gente fez um passeio e tinha uma rota alternativa, a gente postou o vídeo lá foi uma rota alternativa é... tinha muito tombo na muito, muito, muito mar, né? Muitas ondas. Tombo de mar, que fala aqui. Tombo de mar. É, que são ondas na beira da praia, tanto na Ilha do Farol quanto nas prainhas do Pontal. E a gente não desembarcou lá. Então, ficou uma rota é, alternativa panorâmica, né? Só passeio panorâmico. E aí eu mostrei pra vocês como é que era, pra vocês verem que dá pra curtir. Tem como fazer um passeio, conhecer pelo menos a Raial do Cabo e o passeio de barco. Mas hoje, segundo informações, as prainhas do Pontal já estão liberadas. A gente não sabe ainda a Ilha do Farol. A Marinha do Brasil vai passar um posicionamento pra gente lá no mar. Não tem nenhuma, nenhuma nota oficial aí da Marinha, se tá liberado ou não. Mas a gente tá aqui, vamos fazer passeio. Vou mostrar pra vocês como é que é o pós-tempestade pós e revolta no mar. Tinha muita onda na beira da praia. Nessa semana teve um mar bem agitado. Eu tô vendo por aqui, ó, por trás aqui desses quiosquezinhos, a gente embarca ali, ó. Isso aqui pelo meio, aqui pra mostrar pra vocês. A galera já chegou. E a rapaziada aí já. Só aguardando chamar a nossa embarcação. Vamos encontrar aí o Lucho Rival. Lucho Rubio, ó. Cadê ele, o gringo? Aí o gringo lá, ó. Vou falar com ele lá. Aí o gringo aí, ó. Os gringos. Trilô. travel, beleza? Olha ele aí, o oh, bravo! Nossa! <risos> Como é que você tá? Tudo bem aí? Tô dominado? Partiu o barco, hein? Vamos nessa. Aí, galera, a embarcação do Cristiane acabou de encostar. Simbora! Mano! O bicho tá pegando, hein? Galera, tá aí, ó. Já é todo mundo aí já. Lígia, você chegou atrasado, hein, Lígia? Pelo amor de Deus, hein, Rogerinha aí, ó. Show de bola. Galera, vai pro YouTube isso aqui, hein? Valeu! Vocês não estão de home office, não, né? Ah, Então tá, então vamos mostrar aí. Vambora. O dia tá lindaço. Olha o Pedrão aí. Simbora. Vou fazer passeio, galera. Partiu! Ó, a maré seca, torradona. Bora, vamos. Fazer passeio. E a galera do YouTube agora, a galera do Instagram aí, ó. A galera do Instagram, simbora, hein? A água tá linda. Tô fazendo vídeo pro YouTube aqui, ó. Aí, ó, vai é ao contrário agora, ó. Beleza? Simbora, vamos embarcando. Tá chegando aí. Fazendo bem encostada. Aí, já, aí, aí, a Beleza, aí, aí, embora. Aí, Breno, aí, ó. O lindo, ó. Vou deixar o Instagram dele aqui. Segue ele, no Instagram, garoto. Vamos embora, nosso comandante. Vamos lá. Aí, daí, ó. Fala, fala com a galera aqui, rapaz. Rapidinho, rapaz. Fala, galera. Vale. <risos> Muito obrigado. Bom dia. Um beijo que você nunca faça propaganda do Biggutu. Olha o nosso trabalho do Biggutu. Vai, vai pro YouTube, vai pro YouTube agora. Vai pro YouTube. Faz uma vez a propaganda do Biggutu. Fazer agora. Segurança e qualidade. Galera, segurança e qualidade. <risos> a mulher aqui, ó, vou falar mesmo aqui agora, hein. Galera, embarcação Bigu Tua, hein. Encostou aqui, vai sair, ó. Embarcação linda, topzera. Só falar com a galera do Bigu aqui, ó. Com essa camisa aqui linda. Não é não? Sai tá pro YouTube esse vídeo, hein. Pro YouTube. A fica lá pra sempre, nunca mais sai. Ó, tá aqui, ó. Bigu Tour, embarcação maneira também, topzera, onda aqui, ó. Tá Bigu Tour, hein. Show? Precisou. Também é uma embarcação bacana. Indico legal é pra vocês. É nóis. Vamos juntos e agora vai nessa, vamos baixar a nossa vida. Vamos oh, nessa, gente! Vamos fazer passeio de barco! Olha, moleque! Vamos <risos> oh, nessa, batiu! Olha bravo, brabo aí, olha! Que bola! Já tá lindão! Hein? E agora aqui, olha! Olha onde é maneiro! Fotos e vídeo, vambora! Oi galera, a massa já tá rolando! Vamos nessa! Hein? O dia hoje tá bem mais lindo, tá né? vendo? O dia tá bem mais lindo. Qual é, tá né? a, a é Sua profundidade, beleza? A tá saindo de um local mais fundo ali, um paranavírus ali no Porto do Arraial. Chega aqui nesse banco de areia chamado Baixinhos Baixinhos, é uma palavra indígena Significa lugar baixo, lugar raso, lugar seco tá? Aqui onde nós estamos navegando em torno de uns 4 metros de profundidade Chegando na sua parte mais clara com apenas 2 metrinhos de profundidade, beleza? Aí galera, olha que água linda! No alto do morro, do lado esquerdo, nosso, lá, gente. com uma caixa d'água lá em cima, é um Tem antigo farol, farol de Arraial do Cabo. ó. No nosso lado esquerdo, tá? lá no alto do morro, o antigo farol de Arraial do Cabo. Ele já se encontra desativado, tá bom? Porque depois de pronto, a marinha veio descobrir que esse morro, em direção às dunas da praia nossa, aqui na né? nossa frente, é mais alto do que esse aqui. Então se criava um ponto cego para navios e embarcações, então esse aqui teve que ser desativado e construído um novo que fica na ponta daquele morro, pelo lado do mar aberto Então esse aqui é o farol velho e do outro lado fica o farol novo Aí viu galera a, a explicação do nosso comandante? Ali na frente é o farol velho e o farol novo fica por trás desse morro aqui, ó, lá atrás Show de bola? A água tá linda, o diazão tá top A gente vai em direção à ilha do farol, vamos parar ali no Guriri porque eu acho que a ilha do farol não foi liberada hoje só as prainhas do Pontal, ó, só lá A gente vai decidir pra ilha Se liberar a gente desembarca Se não liberar a gente para ali no Guriri Na enseada ali, ó Pra gente ficar mergulhando e Depois a gente segue o passeio pra desembarcar nas prainhas do Pontal Show de bola A galera do YouTube também Fala aí a galera, galera, galera do YouTube aí, ó É do YouTube? Olha aqui a Golina, mano você o povo? Eu acho que a é que é boa Alô, galerinha, a Ilha do Farol ainda se encontra vazia A Marinha, a previsão era para hoje, já tá liberada, não liberou então, as embarcações estão paradas para liberar o mergulho para vocês, tá bom? Aí, galera. Aqui, galera, é, é clarinho, porém não dá perto. Tem que saber nadar. Quem quiser macarrãozinho pode estar pegando aqui atrás, ó, para pular junto. E lembrando, galera, colete somente para as crianças, tá? Colete somente para criança. Se é adulto quiser colete, a embarcação não empresta. É tá? Beleza? Só os macarrões. Então colete é não é recriação. Colete é salvamento. É salvamento aí, ó. Beleza? Fica a dica, tá, galera? Aí estão os macarrões ali atrás, os macarrões podem ser utilizados para isso, mas os coletes infelizmente não podem não. Galera, é, vou começar a descer lá, vou desmolar lá atrás, lá para galera virar a é, terra. É. O Miguel já soltou o ferro aí, ó. É, agora ele vai amarrar, vai chegar paradinho aqui, a do guriri. Agora a gente, a gente vai desembarcar lá. Opa! Vamos lá, passa a Desembarcar lá. Galinha, vocês podem pular ali pela frente, onde o nosso amigo Miguel Lúcio! Alagoa a ah, âncora pelas laqueirais Olha uh, aí galera, vamos lá, bora? Bora, bora! Não, é só não põe mais perna, tá água, bom? Gente? Fala Pedrão, Vamos ver Opa, já está liberado, quem quiser mergulhar que passou? Vamos lá, primeira parada nossa Vamos ver a hora pra vocês ficarem à vontade, tá bom? Tamo junto, povo! É isso aí, ó Eita, caramba! Que pulo feio, hein? Meu Deus do céu! Lá. Aqui, ó, é em o Guriri. Aí, como eu falei pra vocês, a gente para aqui, cerca de 20 minutos, né? Uma parada meio que obrigatória pra gente fazer aqui. Só que como a gente tá sem a Ilha do Farol hoje... aí não já. Tá boa a água? Tá bom. Como a gente tá sem a Ilha do Farol hoje, então, infelizmente, é. aí a gente vai ficar aqui um pouco mais tempo. Vou dar aqui de 20 minutos, é, então seria 20 da é normal. Faz uns 40 minutinhos aqui, 30 minutos. A galera mergulhar, pular à vontade, <risos> ficar à vontade hein? Aí, é, ó, a galera tá com o macarrão já, ó. Tá Pega os né? macarrões, macarrãozinho aqui, ó. Macarrão Macarrãozinho também pra galera tá mergulhando, <risos> tá nadando. Tá tá Porque o macarrão é pra auxílio, né? Pode ir. Só não pode pegar os coletes. <risos> os macarrões fiquem à vontade. Sabe? E aí, para... cara? Galera aí, ó. Pera aí. Pera tá aí. É frio. Tô mergulhando, mergulhando aí fica à vontade. Manda ver Galera, tô aqui na enseada do Guriri Tô aqui com o Lúcio Lúcio, a galera Tá falando que você não tem coragem De pular Lá da frente do barco Lá da frente Segurando a GoPro na mão e mergulhando pulando. A galera falou que você é medroso Não tem coragem Toma, pode segurar a GoPro Liga a então, vamos lá Vai, vai pular? mergulha vai pular. Vai pular. Vai. Pula. Vai, tá pulando. tá pulando, vai, pode ir, vai, vai lá, pode pular. A galera falou que você não tem coragem. Eu falei assim, ele é, é corajoso, pular. ele vai pular. <risos> A galera falou não, ele é medroso. Eu falei, não, ele é argentino, cara. A gente tem coragem, coragem. Você no coragem Ruby, coragem Ruby, ó. Dale, corajoso, vai. Caraca, ele vai mesmo, cara. Eu sabia que ele ia. Vamos lá. Vamos lá. Os dois? Oi? Pode dois? Quem? Pode dois. Que dois? Dois dias? Não, você e eu. Não eu? Não. Eu, tenho eu, eu não tenho coragem, cara. <risos> não, eu vou lá com você, é. eu vou lá com você. É. Vamos lá. Eu vou com você. Vamos lá. Vou, eu vou com você. Tá bom? Eu Vamos vou. Lá. Eu vou fazer esse, esse esforço. Eu vou pular lá na frente lá. Vou pular na frente lá. Vamos lá, vai. Vai demorar muito pra poder fazer isso. Vou botar uma música de fundo aqui. Lovez and G. <risos> right. right. right. Segura aí, vou, vou tirar aqui, ó. Também, tá aí. Vamos lá. Vou fazer esse esforço sobre humano. Eu acho que tá friado. Ué, tá? Tá quentinha. Tá quente. Arraial, a água é quente. <risos> Arraial, a água é sempre muito quente. Na, na, na, na, na, na, na, na, filmando né? ainda tá né peraí ó tá aí ó aumentei mais o ângulo aqui ó agora sim dá pra pegar ó aí ó dá pra pegar os dois é que pular os dois juntos mano. porque eu pego o vídeo e do vídeo eu faço o pá a foto tá ligado tá bom aí bichinho não bichinho não, bichinho. não. vai se você pular estranho vai sair na foto vai então, te bom é moleque direitinho assim ou aqui ó não vou pular em pé os dois um do lado do outro ah, tá, tá ligado bom. Vai? Pera aí. É. Vai passar aí? Vou passar aqui. Tem que pular assim pra frente, tá mesmo? Peraí Vai, caralho, aqui, ó. Vai. Só não me empurra não, pô. Vai. Pula aqui, ó. Não posso em mim, não, caralho. Não encosta não. Não em mim não, pô. Vai, no 3, e Tem que pular, hein? Um, dois, três. Vai! Cadê o gringo? Vai, moleque! Vai top, mano! 3 Que, que Ficou é feio? Um... Ah, ainda bem que a na foto, mano! Um abraçadinho ali lá de pular. Assim. <risos> Show de bola, mano. Aí dá um mergulho pra, ver, pra galera, poder ver como é que tá embaixo da água. Dá um mergulhão e vai lá. Show de bola, mano. Top. Tá linda a água, mano. Tá lindo, lindo, Show de bola. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima, não. pessoal, pra vocês. <risos> tá começando? Tá começando ainda. Bom, devidamente seco de já. Pronto aqui, preparado, a gente vai tá seguindo agora. Já... <risos> o salto ficou maneiro, o salto ficou maneirado. Esse aqui é tem tá. esse aqui, fica rápido, fica rápido é. o, o bom de usar é. essas camisas é, assim, fininhas da parte arraial é porque seca rapidinho, né? Ela é fininha, ó. O tecido é bem fininho. Aí seca rapidinho. Bom, a gente tá agora metendo o pé, seguindo em direção às prainhas do lado da Talaia. O barco aí tá sendo retirado daqui. E vamos seguindo viagem. Partiu. É, a nossa galera ficou para trás. É, Valeu, galera. Até a próxima. Amanhã a gente aí de novo. <risos> Está <Estarei> aí amanhã novamente. <risos> Os embarcações chegaram aí, chegar aí, eu também fazer o passeio. A água tá muito linda, cara. Tá muito, muito top. Simbora. A parou lá vazio, completamente vazio Uma pena, uma pena mesmo. lá. Mas. Ó, o dia tá lindo, vamos aproveitar, Não né? pra fazer muita coisa. Gente, é. ó, estamos aqui na fenda. Breno, explica pra galera, fenda senhora da Assunção, vai! Um, dois, três e valendo, vai! Fenda nossa senhora da Assunção. Ah. A imagem ali é uma réplica, tá? Uma réplica. Isso. A original ela foi encontrada aqui, tá? Uma pesca artesanal de rede, ela veio na rede. Boa. Entendeu? E na época, a Raio Cabo Feira é uma cidade só. Boa. Ou seja, ela foi padroeira de Cabo Frio. Quando o arraial em Cabo Frio se emancipou, ficou uma réplica aqui com consideração para ser encontrada aqui, entendeu? Legal. A original tá lá em Cabo Frio. Tem uma lenda aí? Isso aí, tem uma lenda que os casais que se beijam em Feira Santa jamais separam. Ah, moleque! Então ela pode beijar lá, beija ali. Ah, moleque! Aí, ó, essa eu quero ver. Fala aí, Grim, tá pescando? Não, não. Não, foi o cavalo. O gringo é raial. Irônico demais, né? <risos> Ei, linha. Vai pegar peixe, gringo? Ô, Lúcio, vai pegar peixe? Eu não vou comer. Vai pegar a sereia, vai pegar a sereia Olha, se você matar alguma coisa Breno não matar nada O terceiro ponto turístico mais visitado do estado do Rio de Janeiro, pessoal. Perde só para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. O lugar é lindo demais, a galera tá toda boba aí já, ó. E a... o sol se põe alinhado aqui, ó. Pra refletir as águas lá dentro da gruta. Olha ali a tartaruga, ó. Tartaruga ali, ó. Show de bola. Aí, galera, a Gruta Azul aí, ó. Bem de pertinho pra vocês verem como é que é. Topzera. Gruta Azul! E aí, Lúcio, nada? Nada, Lúcio? Lúcio, nada? Ainda não, vai ainda Vai matar, né? Vai matar um peixe grande, né? Do outro lado, do lado esquerdo da praia E a Gruta do Amor Do lado direito, ó lá. a galerinha já tá lá Pra chegar lá é só passar Por dentro da água, beleza? Vamos lá, galera, vamos pegando o colete Vamos nessa Vamos lá, quem for pra praia é só pegar o coletinho Quem pega a primeira, dá essa primeira, hein? Coletes também, vai lá. Não, não não. Só de colete. Obrigatório. <risos> as crianças têm coletinhas infantis Nas laterais. Hein? Bom, mano, vou descer e fazer um vídeo pro YouTube então. Vamos, bora. Vamos lá nas prainhas, Partiu, mano. Partiu pra Vou descer aí, ó. Deixa para ir no pontal depois da ressaca, né, não, Breno? Depois aquele dia de ressaca, aquele monte de, de ressaca, né? É, é, é, é, é. tá em paz já, graças a, a Deus. Nem parece parece. parece, parece. Vamos lá, galera. Tem colete aqui, ó. Daquelas vozes ali tá só daquele lado lá pode entrar na água. Tá, não entre nessa área aqui que a gente está nem na outra que é a área de embarcação. Tá, pode acontecer um acidente. Só ponto de encontro aqui em frente desse muro de pedras ali, ó. Do lado daquele botão preto. Tá bom, e em frente ao ponto de encontro. 15 tá? é o horário de retorno. Beleza, pra desembarcar, gente, ninguém vai ficar em pé. Tá, vai primeiro assim, sentado passar uma perna depois a outra pelo lateral. Pode, tá? Depois que saírem do bote, galera Aí sim você tira o colete e me né? Tá? É Mas pode, assim. pode se molhar, né? Ó, gente Cara, cara a gente tira o colete, ó entrega pro Breno, para o colete ficar bem sequinho, galera. Aí, Breno, valeu, meu camarada. Show de bola. Bom, vou dar um rolê aí agora, para parada a pra galera, beleza? Só tirar foto do pessoal ali? Bom, o último é tirar foto hoje da galera, Vou para o vídeo do pessoal aí, do Tá bom? Vou até lá ou vou na gruta? Oh a gente yeah? vai, vai lá na gruta é? Vai lá Valeu É isso aí galera Lembrando que a gente também faz foto tô? Eu faço foto também da galera aí Mas hoje não tem ninguém não Hoje tem só trilha de manhã e trilha agora de tarde Hoje só lá na Praia Brava Aí hoje não tem ninguém pro bar. Aí o Luiz atende a galera então, E aí, beleza? E aí, tudo bem? Tudo bem? Ah, show de bola, vamos lá. Partiu, brother. A água tá lindona, cara. Tá linda, linda, linda, olha. Né? A água tá perfeita. Pra esses dias aí a água ficou bem zoada. Não ficou legal. Vamos ver. Hoje dar um chegou lá naquela gruta do amor lá. Não sei se vocês sabem onde fica? Contamorro fica por trás ali, ó. Por trás daquele morrinho ali. Vou dar um chego lá. Hoje a maré tá. Não tá tão cheia, né? A maré tá um pouquinho seca. Eu acho que vai dar pra chegar lá de boa. A água tá linda, tá linda. Olha que água maravilhosa ali. Parinha água, cara. Ela não chegou lá de boa. Vou chamar um percurso todo até lá. Vamos lá Ó A água tá clara, clara Tem um peixinho aqui na frente também Eu gosto de fazer foto aqui, ó Nesse pedaço É foto GoPro com, essa, com esse fundo aqui de pedra A maré tá bem cheia assim como tá hoje E a maré é mais é, sem ondulação, né Eu gosto de fazer foto aqui com, com esse fundo de pedra Fica lindo, cara Parece que a gente tá em Visa. Na Grécia, assim, nesses cantos, fica maneira pra caramba. Tem uma que eu, eu fiz uma aqui com um rapaz, eu acho que era o Vidal o nome dele. A maré tava lá em cima. Aí, a água tava chegando lá em cima, a maré cheia assim, Como tá agora, olha só. Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer, hein? Dá pra fazer. Vou perguntar alguém se alguém quer fazer uma foto do GoPro aqui hoje. A água tá clarinha. Olha o toque. Eu era nadando desesperado. <risos> Vou até esperar um pouquinho aqui pra poder. Me molhar muito essa molecada, parece que é desesperada Porque eu, pelo menos, tenho 1,90m, né? 194 né? Então, aqui, ó Tô de boa A galera que é mais baixa que eu Passa sufoco quando vem pra cá Isso porque a maré agora tá um pouquinho mais cheia Porque mais cedo a maré tava bem sequinha De manhãzinha a maré tava seca 5 da manhã Esteve por aqui na trilha A maré tava bem sequinha Ó, uma dica legal também, aquela parte ali, ó É propriedade particular, tá vendo? Aquela área ali tem uma placa gigante ali, o pessoal fica subindo de vez em quando. Teve um cachorro ali que esse dia atacou com. Um... não chegou a morder, né? O cliente, o turista, mas partiu pra cima. E aquilo ali área é particular, então você entrou ali, caracteriza invasão, né? Invasão de área particular, de pedra de particular, então, área privada. Você não pode entrar ali não, beleza? Vamos chegar lá na, na gruta. Vou mostrar pra vocês ali. A maré tá forte, ó. Ela tá indo forte e voltando forte também. Vendo? Tem uma tomar só pra não se machucar E eu sempre dou uma dica também pra galera A nunca passar próximo das pedras Sempre que passar, passa afastado Porque o risco da onda vir Jogar você em cima das pedras é grande Então, sempre passa afastado Show de bola? Ó A onda chegando aqui também A água clarinha demais eu Estouro forte, caraca estourou, mano eu vou tentar entrar na, aqui na gruta, fazer um vídeo lá de dentro pra vocês verem como é que é. De dentro pra fora. Lá dentro? Eu vou entrar lá. Galera, ele tá me falando aqui que a estrutura da gruta mudou. Que saiu quase um metro de areia daqui de dentro. Então dá pra gente entrar na gruta andando, é, andando sabe? Até lá dentro andando. Então eu chego lá pra ver. Opa! Olha a onda. Uhul! Dá pra entrar na gruta andando e andando em pé. Que maneiro, velho Que maneiro. Que maneiro. <risos> <risos> Top! Aí abre e tudo. Que maneiro, olha isso. Mudou mesmo o estrutura, olha isso. Todo vendo aí? Maneiro, tá bem full aqui, galera. Bem full mesmo. Vou sair agora. Ah, isso aí. Show de bola. O cara fumando aí, ó. Maneiro, maneiro. Tá legal lá dentro, cara. Tem que tomar cuidado pra não bater com a cabeça na pedra lá. Tá maneiro. Show de bola. Vamos seguir então. voltar. Show de bola? Colesão chegar, rolezão da gruta, até aqui. Top, na né? Caminhadinha rápida, viu? Curtinho, ó. O rolezinho voltou. Eu só vou dar uma dica pra galera. Como hoje eu tava lá, se chegar e você ver uma, uma, um dia assim, com a água entrando forte lá dentro da gruta, toma um pouco de cuidado, beleza? Pra entrar eu entrei lá, filmei, mas depois eu até me arrependi. Porque tinha um pessoal ali fora, olhando, estavam com medo de entrar. Se eu não entro, eles não entrariam também que a onda teve uma hora que entrou forte me levou lá dentro, me jogou lá dentro. Aí, de repente, alguém, né, que não tem conhecimento, bate com a cabeça. Enfim. Se for entrar, toma um pouco de cuidado. Beleza? para pra tudo, né? É então, sempre cuidado. E se não sentir segurança, não vai. Show? Simbora, então. Vamos continuar. Vou, vou, vou ver o, o Luciano lá. Vou filmar um pouquinho essa água aqui, ó. Pertinho da água, tá linda, cara. A água tá muito bonita hoje. O dia tá maravilhoso. Não é nem pra. Acreditar que no início da semana, o tempo tava zoado feio... Tá bem diferente. É, porque... é isso aí. Aí, ó, o gringo ali, ó. Falucci aí. Hoje fica meio zoado Esse negócio é só fazer uma praia, porque todo mundo fica aqui, ó, aí. iluminado. Ah, não sei se vocês souber, souberam que ontem saiu uma... uma nota aí do CMB da... Da... Da... Falando sobre essas barracas aqui, ó, elas vão ter que sair. Entendeu? Não vai perder barraca aqui não. Não sei se vocês estão sabendo, galera, mas a do Cabo tem as praias tem entre as 10 mais bonitas do Brasil e as 5 do Brasil e as 10 do mundo, né? E as praia do Pontal só perdeu no Brasil. Essa praia que está aqui agora, ela só perdeu no Brasil pra praia para Bahia do Sancho em Noronha. Entendeu? Vamos lá. Aí eu aviso. Olha o galera aí Fala beleza? beleza Olha que visual lindo, cara o visual é muito, muito bonito e é top Eu gosto de fazer umas fotos aqui de cima também Olha que paisagem linda É legal daqui é Você consegue tirar uma foto aqui em cima Pegando de fundo a Ilha do Farol As praias do Pantau. é Aqui assim, ó daqui pra cá Aqui pra lá também dá pra fazer umas fotos legais As meninas vão descer ali E subir pra poder fazer um... Fazer uma foto, fazer uma imagem legal Dali de cima Vou subir ali Só descerem Show de bola Aqui ó, olha que maneiro Olha que vista linda aqui de cima é Muito top né Eu não sei se vocês estão conseguindo ver pelo, pelas imagens da câmera Quanto tá bonito, cara. Olha isso. Olha que praia linda, que lugar lindo, cara. Aí agora você imagina chegando aqui de manhãzinha. Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vindo bem cedinho aqui pra poder filmar pra vocês terem uma noção. De como que é a praia sem ter nenhuma barraca. Eu acho que quase ninguém viu isso. Teve essa oportunidade de ver essa extensão de areia aqui, ó. Sem, sem barraca. Vou vir aqui pra filmar pra vocês verem como é que é. E vão ter uma noção... E como o Américo foi expulso quando chegou naquela ilha lá do farol Embaixo da figueira Ele, ele fez uma Uma carta Falando que tava no paraíso Você imagina ele chegando num dia que nem hoje assim 1503 Chegando num dia que nem hoje que lindo, olha isso que coisa maravilhosa Lindo demais, né? Eu tô pensando sinceramente em fazer uns registros de arraial do Arraial Histórico Tô tentando muito fazer isso não sei se você está acompanhando o vídeo todo, vai chegar nessa parte e vai ouvir eu falar isso. Mas se você tá ouvindo, deixa no comentário lá se você está afim de saber um pouquinho sobre a história do Arraial, sobre a cultura da cidade. estou pensando muito em fazer um vídeo desse, contando sobre a história, sobre a, a, alguns casos do Arraial, assim, que é, estão no, no, no boca a boca, ninguém vai falar isso, ninguém vai escrever. E eu tô pensando em fazer um registro disso tudo. Coisas que mudaram a cidade, sabe, personalidades da cidade que influenciaram na mudança da cidade. Tô pensando muito em fazer. Isso vai refletir diretamente na minha família, porque minha família tem bastante é, envolvimento com a cultura local, né? Desde o início também tá todo mundo aqui. Então tô pensando em fazer isso. Show? Vamos lá, vamos descendo. Tem uma galera fazendo foto também, ó. A vista daqui é muito top, muito top. Dá pra fazer muita foto aqui de cima. Pegar uns ângulos certos aqui, ó. Dá pra fazer umas imagens iradas, iradas, iradas. Deixa eu descer aqui, ó. Show de bola, Não, gente. Colocar, Valeu. Colocar, né? embora vamos descer vamos retornar lá pro barco e já, já o pessoal deve estar tá voltando para buscar a gente show vamos lá aí, a gente chegou e o chinelo, né? chinelo aí ó o chinelo cadê meu chinelo bora chegou aqui ó é nosso bote aí chegou aí. o geral voltando já Aí o vem uma vez, pega a galera, depois essa galera vai, ele volta e pega o restante do pessoal. E bom Vamos nessa. Partiu, valeu, Breno! Até amanhã. Até amanhã. nós <risos> É aqui, galera, olha só. Tem uma raia aqui, tá vendo? Ó? Tem umas boias ali. Tem outras boias lá, ó, uma outra raia lá. Essa área aqui ó, é uma área de desembarque nas praias de Pontal tá vendo? Aí a gente sempre orienta os, os turistas a não mergulharem aqui, ó. A gente não tá mergulhando. A não entrarem aqui, por quê? Porque os botes vêm com velocidade, tá né? vendo? Então a gente tem como parar. E às vezes, como ele tava tá, tá aqui agora, tá tranquilo. Mas ó, três minutos atrás tá cheio de bote aqui. Então os botes vêm passam por cima, infelizmente, das pessoas, sem querer, né? E aí não tem como parar, cara. Um bote cheio de gente, não tem como dar, um, dar uma ré, não. foi de bola. Fica a dica aí, ó mas vem galera assim, ó Chamando pelos bote, vai nós falando Fala aí, ó Fala pra galera A volta do anzol <risos> Parte 2, hein simbora bora Aí galera, bote chegando aí, ó Pra buscar o pessoal Como eu falei, são duas viagens Vem a primeira, a segunda simbora A gente segue em direção à Praia do Forno Fala galera, voltamos ah, estamos finalizando Nosso passeio hoje, roteiro Topzera, a gente conheceu Aí as prainhas do Pontal, fez um passeio Não tão é, panorâmico Quanto o último, né, o último vídeo aí Vocês viram que foi só panorâmico mesmo Não teve nenhuma descida de praia, aqui a gente conheceu pelo menos As prainhas do Pontal do Atalaia Deu um mergulho lá na enseada do Guriri, que foi topzera E é isso Até a próxima, segue a gente aqui no, no Youtube, se inscreve Eu tô falando, eu tô me despedindo, cara, pô Vamos lá! Vamos <risos> lá, Você é doido, cara! Não, eu não tenho coragem, não, né? Tô me despedindo da galera, pô! Galera, você se inscreve aqui no, no, no YouTube, deixa seu joinha aqui, pô! Segue a gente! Tô precisando chegar a mil seguidores, ainda não cheguei! Talvez você esteja vendo esse vídeo aí! Eu já tô com 30 mil seguidores, 100, 100 mil seguidores no, inscritos no canal, mas por enquanto nesse vídeo eu tô com 715. Então, pô, me ajuda aí! Show de bola? Tamo junto! Até a próxima! Fiquem com Deus! Segue nós! E é isso aí, partiu real. Valeu, tamo junto.